Muito prazer, eu sou Mingau. Oi, oh, eu sou Harley. E esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Eu não queria estar tá falando de AvaMax hoje, sinceramente. Na verdade, eu queria fazer um vídeo sobre como cuidar dos seus gatos não deixar eles terem um piolho de gato. E nem deixar eles comer rato morto. É, Tom e Jerry, na verdade, ao contrário. Se eu estiver falando demais, não tem problema. Roda abertura. Se tiver. Oi gente, nosso programa de hoje é o sobre... é Aline do Tempo de Ava Max. pode começar a contar. Bom gente, já comigo eu vou ler tudo, mas antes, se você gostou do vídeo ou não, porque você ainda não assistiu, pelo menos já deixe um like e se inscreve no canal. Tô com preguiça de falar isso logo no primeiro vídeo, que chatice. Então vamos lá começar a contar. Ah tá bom, vamos começar isso logo. Amanda Eibacossi nasceu no dia 16 de fevereiro de 1994, no estado de Wisconsin, no Zewa. Os seus pais albaneses tiveram que fugir para a França em 1990, e lá eles moraram por um ano, até que eles conseguiram passaporte para o Zewa, e apesar de ser de Wisconsin, Amanda cresceu em Virgínia. E no ano de 2004, quando Amanda só tinha 10 anos, ela começou a escrever algumas de suas primeiras músicas autorais. Amanda começou a sua carreira em alguns eventos michurucas e divulgando seu trabalho na internet. As suas grandes referências musicais eram Madonna, Gwen Stefani e principalmente Mariah Carey. Em 2008, depois de ganhar um monte de concursos locais, Amanda enfim percebeu seu potencial como cantora. Como ela queria crescer musicalmente e no lugar onde ela morava não seria muito fácil ficar famosa, toda a sua família se mudou para Los Angeles, já que lá ela teria muito mais chances em sua carreira. Amanda lançou seu primeiro EP em 2008. O EP se chamava Amanda Kay. Hoje em dia, se você pesquisar sobre o EP, você não acha, porque ele foi deletado. Olha ah lá de novo, agora tem carro de sorvete passando. Como é que eu vou gravar? Durante o início de sua carreira, Amanda não conseguiu muita coisa E sua carreira estava andando bem parada Amanda começou a lançar algumas demos junto de seu namorado da época Lá no SoundCloud E foi então que a gravadora Atlantic Records a contratou em 2017 Naquela época, Amanda usava o nome artístico de Ava E depois que ela assinou o contrato com a Atlantic Ela começou a procurar um novo sobrenome E foi aí que surgiu o nome Ava Max. E em 20 de abril de 2018, Eva Max lançou My Way. E a música chegou a alcançar o número 38 na parada Airplay da Romênia. Desde então, Eva Max lançou algumas músicas até que em 17 de agosto de 2018 ela lançou Sweet Bump Psycho. A música inicialmente se tornou um avanço para Eva que chegou a alcançar o número 1 em 26 países, e em janeiro de 2019, a música chegou ao topo da Billboard Dance Club Songs, e mais tarde, ela alcançou o número 10 na Billboard Hot 100. Depois disso, Eva Max lançou So Am I, Freaking Me Out e etc., até que ela lançou Thorn como single em 19 de agosto de 2019. A música Salt, que já havia sido enviada ao Soundcloud há um tempo, foi enviada às plataformas digitais em 12 de dezembro de 2019. Já em 2020, ela lançou o quinto single do seu álbum de estreia, intitulado Heaven and Hell, e essa música era Kings and Queens. E em 15 de maio, a Ava revelou em seu canal do YouTube o videoclipe da música On Me parceria que ela fez para a trilha sonora do filme Scooby, o filme. Após muito tempo de espera, Ava anunciou a data de lançamento de seu primeiro álbum, de estúdio, intitulado Heaven and Hell. O lançamento do álbum estava marcado para o dia 18 de setembro. Em 30 de julho de 2020, ela lançou o clipe de Ursula Final*, O sexto single do álbum. Antes do lançamento do álbum, Ava divulgou o lyric vídeo de Oh My God What's Happening. E o dia de 18 de setembro de 2020 chega e Ava Max lança o Heaven and Hell. E o álbum veio juntamente com o clipe para Naked. O álbum contém 7 singles já lançados e 8 músicas inéditas. E é dividido em duas partes, Heaven, Cell e Hell, Inferno. O lado Heaven tem 7 músicas e a música Torn serve como um purgatório. E o lado Hell tem também 7 músicas, retratando temas como bullying e traição. O álbum fez muito sucesso e alcançou a marca de 2 bilhões de streamings no Spotify. E pra fechar o vídeo, eu vou completar falando do single atual que ela está divulgando: you Marroque. Really Está fazendo muito sucesso e seu clipe, lançado ao fim de fevereiro, já soma 18 milhões de views e a música já alcançou o pico de 45 na Billboard Hot 100. Tá bom, agora sim, vocês já assistiram o um vídeo, então eu posso falar. Se você gostou do vídeo, dá like. Se você não gostou, come mais pouco, o problema é seu, tô nem aí. Mas eu quero like, eu quero like, só like. Se vocês deram muito dislike, eu não vou deixar vocês nem saberem o número de dislike, entendeu? E outra que tá muito difícil, nosso primeiro vídeo já tá desse jeito Que o povo não cala a boca aqui pra gente gravar Não tem jeito, o povo não fecha o bico Pra traca Pra vocês terem ideia, a gente começou a gravar esse vídeo Era à tarde tá E agora já tá à noite Quando não é, uma pessoa falando ali No outro cômodo No outro tem cômodo fazendo barulho No outro tem cachorro latindo Que isso? Que bosta Não sei se eu posso falar de bosta tem gente falando também até agora comigo. Se você ouvir aqui direito, se tiver com fone muito bom, você vai ouvir. Quer quero falar mais nada não. Tô com preguiça. Ou se o vídeo fizer muito sucesso eu faço outro. Se caso contrário, eu não faço mesmo não. Tô com preguiça. Hum. Mas eu acho que ficou bem... Ficou bem feito. Fala alguma coisa, Harley. Tchau. Só isso? Só. Tchau. Se inscreve no canal. Nesse vídeo foram usadas informações retiradas da Wikipédia e também da Billboard Hot Send, do site lá, para a gente saber dos picos. Só estou falando pra a gente contar a fonte que a gente pesquisou.